Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui então a discussão dos módulos 3 e módulo 4 da disciplina de políticas educacionais. Tá? Vamos iniciar com o módulo 3, o módulo 3 vai falar sobre as políticas de financiamento da educação, um tema muito importante para a gente pensar uma educação de qualidade, pensar uma educação que esteja voltada para a melhoria das práticas eh, realizadas por professores, por alunos, por gestores, né? ou seja, né, sem dinheiro, não tem como a gente fazer uma educação de qualidade. Né? Vocês vão ver durante esse módulo que, infelizmente, nós estamos ainda muito longe de dizer que o financiamento garante uma educação de qualidade aos moldes, dos países centrais, como Finlândia, como os próprios Estados Unidos. A gente ainda precisa avançar muito, temos avançado, mas ainda temos que avançar bastante nesse caminho. Eu vou, então, nesse primeiro, nessa primeira parte, no módulo 3, eu falar para vocês é, em duas unidades. Na primeira, um pouco sobre as fontes de financiamento, afinal de contas, de onde vem o dinheiro? e depois vamos falar um pouco sobre os programas vigentes na educação, que vocês vão ver que é uma modalidade de, de, de, de, de, de, de destinação do recurso, que é as não obrigatórias. Tá? É, na unidade 1, então, das fontes de financiamento, a primeira pergunta, e, e, a, e pela minha experiência, a gente tem visto que pouco sabemos de onde vem o recurso da educação. Né? a gente trabalha na escola, no dia a dia da escola, mas não sabe de onde que vem esse dinheiro, então essa, essa primeira unidade, ela tem esse papel, quer dizer, mostrar para vocês de onde vem recurso, então a primeira pergunta que vocês provavelmente se fazem é de onde que vem esses recursos, né, para garantir uma educação de qualidade na educação brasileira, quais são as fontes de recursos e aí para falar dessas fontes de recurso eu dividi Uh, nós dividimos né, as, os recursos em duas formas, as transferências obrigatórias e as não obrigatórias. Na verdade, não é eu que dividi, né? A política nacional de financiamento da educação brasileira divide essas transferências em duas, de duas formas, de duas maneiras, as obrigatórias e não obrigatórias, tá? Em relação às fontes obrigatórias, vocês vão ver no material produzido que a gente produziu para vocês, que existe um, um número, quer dizer, mais de 10 impostos que o Brasil arrecada e que parte desses impostos é destinados para a educação. Tá? Então, são impostos oriundos da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal. Então, to, desses 10 impostos, né, desses impostos que, que os, o governo federal arrecada, do, dos municípios, que os municípios arrecadam e que o Distrito Federal arrecada, isso, uma parte deles é voltada, está voltada para a educação, tá? É, são receitas que estão previstas em constituição na Constituição e aí eu destaco a importância da Constituição de 1988 antes da Constituição de 88 a gente não tinha essa esses dispositivos legais é, que, que apontavam a obrigatoriedade de, de destinação dos recursos para a educação então a educação sofria muito mais uh, do que sofre hoje né, com os recursos é, e nós temos uma outra uh, que é também dessas obrigatórias mas que não é vo, que não vem de impostos mas vem de uh, da, do chamado salário educação as empresas todas as empresas que possuem um número Determinado, se eu não me engano, de 100 funcionários ou mais, elas precisam destinar um recurso, uma parte dos recursos que elas arrecadam para a educação. Então, eles, esses recursos né, já vêm taxados e, e já vão direto para a educação. Isso é o salário educação. É muito importante esse salário educação porque um, é uma forma também da iniciativa privada garantir... É, um, a su, fazer da sua parte, fazer sua parte para garantir uma educação de qualidade. Né? É, eu queria também destacar aqui que esses mecanismos de transferência de recursos obrigatórios, eles são extremamente importantes porque, ainda que seja pouquíssimo, hoje, em torno de 400 reais, o valor de um, da, do custo do aluno qualidade, né, é, Ainda assim, é pouquíssimo comparado ao que um país central gasta, né? em torno de R$ 2.000, R$ 3.000 por aluno. A gente está em uma numa, numa faixa muito pequena, ainda de R$ 400, reais, que não é nada comparado com esses países centrais, mas já é muito quando a gente olha para a história da política de financiamento pré Constituição de 1988. E a gente tem, então, as outra, outras fontes de financiamento que são as não obrigatórias, que são os programas não governamentais. Esses programas eles são chamados de não... não esses, esses esse financiamento é chamado de não obrigatório porque uh, não é responsabilidade direta do Estado financiar a educação nessa, com essa fonte. Né? inclusive são fontes é, de adesão voluntária, então vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, as adesões voluntárias têm algum ti, alguns, algumas implicações para a autonomia da escola e para a própria qualidade do trabalho realizado pelas escolas e pelos estados, municípios, pelas redes, pelas redes de uma maneira geral. Então, o material que a gente produziu para vocês, uh, vocês vão ver que, como eu falei, uma série de, de, de impostos. Né? Uh, desses impostos, pelo me, mais ou menos 20%, tem alguns impostos com mais, um, alguns com menos, mas se a gente faz uma média, mais ou menos 20% desses valores, eles são destinados para educação. Outra questão importante é que esses recursos são repassados para os entes federados, os, os estados, os municípios, considerando uma proporcionalidade de alunos matriculados em cada rede de ensino. Isso também garante uma certa equidade maior na distribuição de recursos. Né? Quer dizer, se, o, se o, o município tem um número que tem a metade de alunos matriculados do município vizinho, é justo que o município vizinho ganhe mais recursos do que o outro, porque aí a gente está trabalhando agora com o custo necessário para a manutenção do aluno na escola, certo? que é o conceito de custo-aluno-qualidade. Tá? É, a partir da, da Constituição Federal, eu já falei da importância dela aqui, a gente, a gente tem um novo dispositivo que obriga que 18% dos recursos arrecadados com impostos pelo governo federal sejam repassados para as escolas, pelas redes, e 25% desses impostos arrecadados, seja repassado pelos municípios, seja repassado para as escolas. Então, a proporcionalidade de 18, de 18% e de 25%. Nós também vamos ver ali no material que eu estou entregando, que nós estamos entregando para vocês, que existe, uh, uma série de mecanismos para trabalhar com a complementa complementação desses recursos de 18% e 25% para os municípios e estados que não alcançam o mínimo de 400 e poucos reais, que é o, o mínimo estipulado em lei. E aí tem uma, uma série de complementações que o, as políticas brasileiras de financiamento vão instituir. Agora, uma pergunta importante, né, que vocês devem, devem pensar e escutam muito pela mídia. Puxa vida, mas se o Brasil investe 18% dos recursos é, federais e de impostos, arrecadados impostos em educação e 25% dos municípios, significa que tem recurso para caramba, né? Porque a gente sabe o, como o Brasil é, cobra impostos, né? É impressionante a quantidade de impostos que a gente paga no nosso país. Mas aí tem um vídeo que a gente de, é, oferece para vocês, e é muito importante que vocês assistam esse vídeo, é, e nesse vídeo fala da, da fuga da arrecadação dos recursos. E, nesse, e, e, e o que, que significa isso? Significa que o valor dos 18% e 25% estão sobre o o, o, o recurso líquido dos impostos, e não sob a, a tributação geral. Isso tem uma diferença de pelo menos 2% do PIB, no valor do PIB que é destinado para a educação. Se hoje nós não adotássemos a estratégia de a, distribuir, de dar os recursos a partir do líquido mas sim da tributação total, nós sairíamos de um investimento de 5% do PIB para 7% do PIB, que é a meta do no, no nosso Plano Nacional de Educação, que está em vigência, que é o, a, a aplicação de 7% do PIB em educação. Isso seria uma quantia muito maior do que nós já temos hoje, e que garantiria uma qualidade muito maior, muito melhor. Só que, claro, não é vontade, não tem sido, pelo menos, vontade da, dos, do, do, dos governos que vieram é, na história do nosso país, não tem sido uma vontade, efetivamente, de garantir o mínimo estipulado pelos planos nacionais de educação. Vamos esperar que, até o final do plano nacional de educação, deste que termina no próximo ano, 2024, a gente consiga uh, se aproximar desse 7%. Hoje nós não estamos nem em 5%, esperamos que se aproxime um pouco mais. Tá? Eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a, as políticas de fundo. Né? É, antes de 96, quando a, o Fundef é criado, e, portanto, é instituído no Brasil uma política de fundos, antes disso, os, os recursos destinados para a educação Dependiam do que os estados, municípios e governo federal Declaravam de capacidade de financiamento da educação Percebo que isso é um problema Porque se o governo ou os estados e municípios Declaravam que tinham capacidade de pagar X Eles iam pagar X Com os fundos, cria-se aquilo que eu já falei agora há pouco Que é o custo aluno-qualidade Cálculo não é mais pela capacidade que o Estado tem, ou supostamente tem, mas sim por aquilo que efetivamente precisa para que um aluno estude na escola, em escolas que a gente tenha uma qualidade mínima estabelecida. Então, a política de fundos estabelece esse novo conceito, o conceito de custo-aluno-qualidade. Um outro importante um, elemento que é criado com a política de fundos é que... Uh, você não, claro não tem um fundo né, embora a gente fale do fundeb hoje né, não é um fundo são 27 fundos então cada estado tem o seu próprio fundo e este recurso nem cai na, os recursos arrecadados pelos impostos nem cai na conta do governo, já cai direto nesse fundo. Isso é muito importante porque garante maior autonomia, do, do, do, dos estados, municípios e uma maior transparência também no, na arrecadação dos recursos, tá? E aí com com isso erros cometidos no passado, né, como recursos repassados para capitais ou municípios ou estados mais ricos, porque tem maior capacidade de, de arrecadação de, de impostos, isso é resolvido com as políticas de fundo. Porque, Ah, esqueci de falar, porque a política de fundo também vem para resolver um outro problema, que é o problema da equidade na, de, na distribuição desses recursos. Como eu falei agora há pouco, uh, se, vamos imaginar ali que o, que o Estado de Mato Grosso do Sul está esteja, ele não está, mas ele estivesse na, na, naqueles estados que não conseguem arrecadar um mínimo de 400 reais por aluno, ele receberia uma complementação, além dos 18%, que o governo federal é obrigado a dar, ele receberia uma complementação do governo federal até chegar no mínimo estabelecido. Isso é muito legal, porque você tem, então, uma, uma equidade maior né, de, um, de um, eu estou aqui lembrando né, eu morava em Corumbá e, e ali do lado de Corumbá tem um município de Ladário que, que é, é público né, tem uma capacidade de arrecadação de, de, de impostos menor do que Corumbá mas aí como ele tem uma capacidade de arrecadação menor de impostos ele tem uma complementação maior do governo federal quando comparado ao é, a, a Corumbá, isso porque se ele está aqui e, e, e ele precisa desse tanto para chegar a, a um, um equilíbrio em termos de, do custo aluno qualidade de 400 reais, ele vai receber mais recursos, então os fundos, a política de fundos vai trazer esta maior equidade também, tá? Já falei dos fundos, do Fundeb, que é criado em 1996, ele atendia somente o ensino fundamental, porque naquele momento, 96, nós estamos falando dos anos 90, você tinha um foco mundial, que era o foco na educação, na, no ensino fundamental, não era uma questão só do Brasil, era uma questão do mundo, né? porque os países periféricos tinham um déficit muito grande de acesso e permanência de estudantes nessa etapa de, de, da educação básica. Então, o, o, o governo federal cria para responder a essa demanda, o Fundef. Mas quando isso se equilibra nos anos 2000, cria-se o Fundeb, que é um fundo... Que atende à educação básica, portanto, a educação infantil o ensino médio que antes estavam de fora, agora passam a ser incorporados dentro das políticas de fundo Fundeb. Que ano passado, felizmente, é, passa a ser uma política permanente, uma política pública permanente. Né? Ela era uma política transitória, que tinha um tempo de, de, de, de, de se encerrar, mas felizmente, pela pressão que os movimentos educacionais fizeram na, naquele momento conseguimos aprovar essa política como uma política de fundo permanente. Então, é lei, não tem mais possibilidade nenhuma dela, dela deixar de existir. Isso garante, como a gente já vem falando, uma qualidade muito melhor no ensino. Tá? Já falei de como que se calcula essa nova forma de, de, de destinação dos recursos, que é o custo aluno-qualidade. Nós temos dois tipos de... o Fundeb, o último a criado esse permanente, cria dois tipos de custo aluno-qualidade, que é o custo de aluno-qualidade inicial e o custo de aluno-qualidade. O custo de aluno-qualidade inicial é, aquele, é o mínimo, né? Então, a gente está iniciando com o mínimo, mas com uma perspectiva de, de transição para um outro valor que não seja mais mínimo, mas que seja pensado para uma qualidade socialmente referenciada em educação. Para terminar, então, essa, esse módulo, veja, né, estou dando um panorama muito geral do que é o módulo. Né? A gente tem... Quero falar um pouco sobre os, a, a transferência de recursos não obrigatórios. Por enquanto, falei dos obrigatórios, agora vamos falar dos não obrigatórios, que é a unidade 2. Na unidade 2, vamos falar um pouco sobre os programas vigentes de financiamento. Por que eu já coloco ali que, infelizmente, esses programas acabam se tornando uma das fontes mais importantes de recursos? Porque elas... Elas não são, é, elas, elas, elas são perenes, né? portanto elas vão e voltam. Elas dependem muito de uma política de governo e não uma política de estado. Então a depender do governo que, que está no poder, ele cria programas e esses programas é que vão fomentando, complementando os recursos. Né? Por que que eu digo que isso não é, não é tão bom? Porque as escolas ficam amarradas numa política de, é, de nessa política de programas. Vamos imaginar, vou dar um exemplo. O Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE Escola, que foi criado lá em 93, 94, se eu não me engano. Era um, era um programa que tinha por trás o Banco Mundial. E o Banco Mundial tinha o interesse de estabelecer uma política de gestão gerencial nas escolas. Por se tratar de um valor muito alto, a maior parte dos estados e dos municípios aderiram a, essa, a esse programa, o Plano de, o plan de Desenvolvimento da Escola. Só qual que qual é o problema? Né? Como uma das é, a obrigações que os estados e municípios tinham ao aderir é a implementação de políticas de gestão gerencial deixa de lado a gestão democrática e institui a gestão judicial e a escola passa a ser vista mais como uma empresa do que uma instituição educacional. Então, o grande problema desse tipo de política e, de, portanto, desse tipo de, de repasse financeiro é que os estados e municípios têm que se adequar ao que está prescrito nas regras deste programa vem se com uma com um discurso de voluntari, voluntarismo né ou seja cada município cada estado adere se quiser mas é uma adesão meio é uma é um voluntário meio obrigatório né porque ele, é, são montas muito grandes de recursos e, e dificilmente um estado um município fica de fora até porque depois ele tem que responder para a sociedade por que ele não quis entrar e receber esses recursos, ele precisa, né? Então é isso, a gente termina aqui a unidade, é, o módulo 3, do, que trata sobre as políticas de financiamento,